Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Cara, boa notícia de novo, ó. Vamos ver aqui algo interessante hoje. Você sabe, deve saber aí o que é a EVO, né? O campeonato aí dos jogos de lutas, Evolution Championship Series. É... Finalmente, ele vai se tornar aí, novamente, né? um evento presencial no ano de 2020. Tivemos aí vários problemas né, em relação lá ao CEO da organização. 2021 está sendo totalmente online. Então, agora 2022 presencial, o que é uma excelente notícia porque os, os eventos de games online, a gente já viu que é uma verdadeira catástrofe. né É, é chatíssimo. Eu acho que, pelo menos esse ano, ninguém conseguiu é, ficar vendo aquele aqueles eventos que estavam acontecendo porque os jogos são ruins e, e quem faz lá o, a, o próprio evento, né? os apresentadores, a direção, o, o conteúdo que, que pensam para aquilo, realmente é uma porcaria. Então, com o evento presencial, pelo menos a própria comunidade que está ali presente naquele local específico, faz lá o, o seu, os, a sua própria alegria. Né? A comunidade de jogos é quem realmente faz a manutenção Uh, da alegria do local e de como que, que aquilo vai ser algo interessante para todo mundo, né? tiver a galera, vai lá, faz cosplay é... tem gente que vai lá, leva os equipamentos pra jogar lá faz uma mini lanauzinha, né? Faz aqueles, aqueles combatezinhos então é muito interessante quando é presencial. Online a gente já viu aqui que é uma verdadeira de uma bosta, né? Então pelo menos aí mais um refresco e a Colocando o adendo a isso, né? Ah, esse, esse, essa volta ao sistema presencial já está mostrando que aqui o sistema de Covid-19 está sendo bem implementado contra ela, né? O sistema contra a Covid está sendo bem implementado do país, as coisas estão melhorando, tem tendência de melhora, né? A saúde pública realmente foi um problema muito grande que a gente enfrentou aí nesses no último ano, nesse agora, e a gente aqui no Brasil, pelo menos, ainda vai enfrentar pelo menos até o final do ano, e aí depois a gente tem o problema econômico ainda, que está dificultando muito as nossas vidas, especialmente de nós que somos gamers, né, mas isso aí já é uma volta, já é mais um respiro, e toda vez que acontece isso, a gente tem que é, aplaudir, a gente tem que realmente... É, Dá, dá o crédito né, a gente sabe que a Evo é um evento bem nichado, é mais para os jogos de luta lá, então não é todo mundo que, que acha demais a conta né, existe um nicho muito grande a respeito dos jogos de luta, mas isso também trouxe para a gente várias coisas boas né, Mortal Kombat, Street Fighter, a gente sabe que são jogos aí que realmente receberam um respiro após os seus reboots, e se tornaram grandes jogos aí, né? Tem muitas coisas positivas, muitas coisas negativas também, que vale ressaltar. Mas, no mais aí, só tende a, a crescer dentro do cenário dos jogos de luta. E isso é muito bom, porque tem uma galera que gosta muito dos jogos de luta. Eu, particularmente, já gostei muito. Hoje, não acho que não é muito interessante, né? Até os jogos de luta aí estão cada vez mais online, cada vez mais estranhos de serem jogados, né? Então a gente vê aí realmente que não é algo que enche mais, brilha mais os olhos, né? Mas, em contrapartida também, muitos outros jogos de luta estão sendo implementados, jogos índios que trazem boas ideias, boas mecânicas, coisas que os grandes players do mercado já deveriam ter feito, infelizmente não o fazem, não sei se é por preguiça, por comodismo ou realmente porque querem colocar o dinheiro acima de qualquer coisa, Principalmente da criatividade dos desenvolvedores Então realmente é uma coisa é, legal que está acontecendo A gente espera que seja um bom evento Que os participantes é, se sintam bem Mais uma vez com o evento presencial E isso aí com certeza para quem gosta muito do gênero de luta Vai ser algo extremamente positivo Que é muito bom a gente como jogador estar tá precisando de coisas positivas no nosso dia a dia né? Então é isso aí, grande abraço, informação rápida aqui para o seu domingão, grande abraço para você e até mais.